Bungalow, she felt so young The night, she was much younger than the other yeah. Feeling like a prisoner There in the light, she stood She knew they couldn't miss her yeah. Eu falo oi, você fala cara de boi Oi, cara de boi Oi, cara de boi Bom dia, boa noite, boa tarde Hoje eu tô aqui com meu irmão de novo Ai meu Deus, Ai, que coisa mais fofa E nós vamos fazer o quê? Bolo Se você é criança e quer comer coisa gostosa no verão uhum. Esse vídeo é certo pra você Se você gosta desse tipo de vídeo, você faz o quê? Dá like ah. Que bonitinho Que mais? Se inscreve Isso eu Acho que o último vídeo de receitas foi no Natal do ano passado Então se vocês gostarem desse vídeo, cliquem muito então em gostei aqui embaixo Se esse vídeo aqui chegar em 60 mil curtidas Eu já começo a fazer o próximo vídeo de receitas A receita que você pediu, Então já aproveita e comenta aqui embaixo Que receita você quer que eu faça aqui no canal Calma, calma, calma Se inscreve aqui e embaixo se você acabou de chegar aqui, vamos nessa! Antes de começar a fazer todas essas comidas gostosas, primeiro verifique se você nunca tocou o nariz, não coçou a poupança, não mexeu no seu pé, se você fez tudo isso você lava bem a mãozinha com água e sabão, se você não fez tudo isso ou não lembra você também lava a mãozinha com água e sabão, tá importante? Agora sim! A primeira receita não podia nem ser chamada de receita, na verdade, porque ela é tão fácil, mas tão fácil. Bom, todos os itens de hoje estão assim mesmo, então não dá nada. Que você vai pegar uma bolacha Maria, que é essa bolacha redonda que se chama Maria porque eu não sei porquê, e vai colocar um pouquinho de sorvete. Eu tô colocando sorvete de creme porque é mais padrão, né? Mas você pode, logicamente, colocar o sorvete que você quiser. Depois que você fez isso e tirou as bordinhas lá no potinho mesmo, você vai colocar um palitinho e vai levar ao congelador pra ele ficar bem durinho e bem congelado. Deixe lá e enquanto isso vamos derreter o chocolate no micro-ondas. Eu peguei várias. Vários pedacinhos de chocolate ao leite, você pode usar o chocolate que você quiser. E você tem que derreter aos pouquinhos. Então primeiro você coloca 30 segundos, aí você tira e ele já vai estar desse jeito aí. Mexe, mexe, mexe, depois coloca mais 10 segundos, mais 10 segundos, até você ver que ele derredeu e ficou no pontinho. Aí é só você pegar a sua bolacha maria, passar no chocolate e depois passar no granulado ou em qualquer outro confeite que você queira enfeitar. E aí você pode comer na hora ou deixar no congelador para comer a hora que você quiser. Segundo meu irmãozinho, essa foi a receita mais gostosa do dia. Mas eu não concordo com ele porque eu acho que a receita mais gostosa é essa que eu vou mostrar agora Eu não sei o nome dessa receita, eu sei que eu comi ela uma vez que eu saí com amigos E uma mulher fez e eu comi tipo uns 20 potes disso daí Eu falei, como é que você faz, moça? E ela falou assim, eu peguei doce de leite, desses de potinho que a gente comprou no mercado Misturei com a mesma quantidade de creme de leite e aí coloquei bis picadinho lá dentro O bis é a gosto, tá? Você vai colocar quanto você achar que deve <música> Misturei, misturei, misturei, misturei Coloquei no congelador pra ficar bem gelado E virou essa receita, gente, que não é bonita Eu admito, mas é maravilhosa essa receita também é maravilhosa, só que ela é bonitinha também Que é um chocolate sensação de caneca Primeiro você vai fazer a parte do morango Então é como se você estivesse fazendo um brigadeiro Você vai colocar leite condensado Vai colocar manteiga, eu tô colocando aí Meio pote de leite condensado Pra uma colher de manteiga E aí você vai colocar um pouquinho de quick Eu coloquei duas colheres bem cheias, mas você pode colocar o quanto você quiser Mexi, mexi, mexi, até ela ficar nesse ponto aí Que desgruda do fundo da panela Reserve, pegue o seu chocolate já semi-derretido E coloque um pouquinho de creme de leite E derreta mais um pouquinho e misture os dois até ele ficar Um chocolate bem homogêneo e bem Marronzinho. Agora em um potinho ou em uma Caneca você vai colocar uma camada do chocolate Com creme de leite, outra camada Do nosso brigadeiro de morango e uma Terceira camada e em cima você pode Enfeitar com o que você quiser. Eu tô colocando Coco ralado e morango e aí é só você comer Quente ou gelado You're gonna be low próxima receita também não é bonita Mas de hoje Eu garanto pra vocês Que é a mais gostosa de todas Sério, é quase difícil de parar É como se você fosse um vampiro ficando sangue <risos> Você vai colocar nata bem gelada Nata você compra no mercado, tá? E pra quem não sabe Fica lá perto das manteigas Que eu nunca acho E você vai colocar também A mesma quantidade de leite condensado Vai misturar, misturar, misturar Vai deixar na geladeira Enquanto isso você vai picar Algumas bolachas wafers Que são essas daí, ó Eu piquei várias Na quantidade que eu quis E joguei em cima Deixei na geladeira mais um pouquinho E servi E gente ficou muito bom. Se vocês querem isso, você não é criança, você é adulto e quer em algum lugar ter que levar uma sobremesa rápida e maravilhosa, aposta isso daí, todo mundo vai gostar. So I even e é claro que não poderia faltar o nosso bolo de palito para isso você precisar logicamente de bolo. Eu estou fazendo um bolo de caixinha seguindo todo o manual que vem atrás do próprio pacotinho de bolo, que é colocar o bolo, colocar três ovos, geralmente depende do bolo que você está fazendo, manteiga, três colheres de manteiga, dois terços de xícaras de leite e aí eu bato tudo na batedeira desse jeito aí. Depois é só colocar no forno. Se você é criança está fazendo um bolo, não faça sozinho, tá? Peça ajuda do adulto pra ele fazer para você. Quem faz um bolo para mim? Não. Espero que o seu adulto seja mais legal que eu Leve pra assar o bolo Quando ele estiver pronto e gelado Você vai pegar um pedaço desse bolo aí E vai molhar no leite condensado pra ele ficar numa consistência de massinha Aí você vai conseguir modelar como se fosse um brigadeiro Deixa ele bem redondinho, bem apertadinho Aí você vai espetar com um palito de churrasco Eu tirei todas as pontas do meu palito de churrasco Pra não ficar tão perigoso E aí eu molhei essa minha bolinha de bolo no chocolate E passei em cima de um granulado preto e branco Mas você pode inventar a moda que você quiser Você pode fazer como eu, um bolo de chocolate molhado no chocolate você pode fazer um bolo branco como o de coco como o meu e molhar no leite condensado pode passar no coco ralado pode passar na paçoca <risos> pode passar aonde você quiser um beijo tchau